curioso e gostaria de fazer a pergunta então para vocês. É, Verstappen teria sido campeão com a Ferrari no passado, Gabriel Curti? Caraca, é, é muito si, né? Porque é, acho que implicaria primeiro na Ferrari não largar o campeonato no meio. Então teria que imaginar que a Ferrari continuasse desenvolvendo esse carro até o limite como a Red Bull fez. É, eu vou falar que sim, eu vou falar que sim, eu vou falar que sim, porque eu acho que, eu, eu acho que o Leclerc contribuiu também para a Ferrari sair dos trilhos. O Leclerc cometeu erros que ele não deveria ter cometido, que ele não poderia ter cometido na disputa pelo título. Eu acho que o Verstappen conseguiria ir bem além nessa primeira parte de temporada. Quando as coisas estavam equilibradas, quando a Ferrari até chegou a estar na frente, eu acho que o Ferrari teria aberto, eu acho que o Verstappen teria aberto margem suficiente para ser campeão. Gabriel Carvalho, o Hamilton teria sido campeão na Ferrari no ano passado? O, o Hamilton do ano passado, não. O Hamilton de 2020, eu acho que sim. É, eu acho que assim, quando você... Por exemplo, se a gente pensa no, no contexto, se é o Hamilton que está com o carro do, do ano passado, o Hamilton de 2020, na Ferrari do ano passado, ele abre 44 pontos em cima do Verstappen em três corridas, eu, eu acho que porque o jeito que a temporada seguiria seria diferente. Porque eu acho que o Hamilton de 2020 não cometeria aquele erro que o Leclerc cometeu o Imola, é, e eventualmente ele não perderia confiança, e eu acho que a Ferrari também trabalharia com confiança, tá? Então eu acho que é, é muito por isso, é né, Porque que eu vejo as coisas. E, e essa é a efetividade do, do piloto que você tem. Porque a partir do momento que as coisas. Porque eu acho que o, o que a gente chama de momento na Fórmula 1, né? De, de você manter uma sequência, isso é muito forte. Então, a, às vezes a galera entra numa na, na, espiral. É, que é difícil de sair, que foi exatamente o que a Ferrari entrou no ano passado, tanto a Ferrari quanto o Leclerc, então acho que se o Hamilton pega e ele começa a vencer, a confiança ela vai se montando alto, e acho que vai ser mais difícil da Ferrari errar nas, errar nas coisas, é por isso. Mas quem discordar está tudo bem, porque é uma situação que ela não vai acontecer, ela já vai mais acontecer, a gente está colocando 500 hipóteses aqui, é só uma linha de raciocínio, se a sua for diferente está tudo bem, não precisa ficar bravo. Abacali aí nos comentários, Gabriel Carvalho, se você discordar dele. Mas eu quero que você coloque aqui a sua opinião sobre se a, se a história tivesse sido outra, mudado, Verstappen ou Hamilton na Ferrari do ano passado, na Ferrari de 2022. Teria um ou outro sido campeão? Então coloque aqui nos comentários desse vídeo. Sempre é, clique aqui para se inscrever no canal, ativar as notificações. Engaje esse vídeo para que a gente tenha cada vez mais presença nas redes sociais. Muito bem, aproveitando isso, então, eu faço a pergunta que, na esteira do que viemos debatendo ao longo do programa, a gente vai trazer a resposta acertiva.